Glória a Deus. Cumprimento os irmãos aí, ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que tem a Bíblia, a palavra de Deus, acompanhe conosco o texto que nós vamos ler em Marcos capítulo 12. Se você não tem a Bíblia, acompanhe conosco, porque a palavra de Deus, como eu sempre digo, é alimento para a nossa alma. Marcos capítulo 12, a partir do versículo 30 diz assim Amarás pois ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba que lhe disse: Muito bem, mestre. É com verdade que disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. E que, que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo com a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo o que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não, não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava lhe perguntar mais nada. Glória a Deus! Perceba nesse texto que tem uma lição muito grande para a nossa vida, porque nós sabemos o mundo que nós estamos vivendo, as pessoas se perdendo na falta de amor, as pessoas se perdendo na maldade que está se cumprindo na palavra de Deus que por aumentar a maldade o amor se esfriaria. Então uma coisa está puxando a outra, mas nós que somos cristãos, você que é cristão fiel em Jesus Cristo, que crê que Ele é o salvador da tua alma, você sabe que tudo isso é cumprimento da palavra, você sabe tudo que tudo isso é nada mais nada menos que o princípio das dores, ainda não é o fim, mas é o princípio das dores, porque Jesus deixou bem claro que o fim viria quando o evangelho do reino fosse pregado a toda criatura e não houvesse ninguém mais inocente a respeito da tua salvação. Mas nós temos que estar atentos a respeito do amor, o amor a Deus, o amor ao próximo, porque como disse Jesus aqui, que ele foi indagado é, por aqueles escribas, ele disse, Senhor, qual o maior mandamento? Porque as pessoas perdidas em muitas religiões, não é, isso não é coisa de hoje, isso é coisa de muitos anos, isso é coisa de milhares de anos atrás pessoas perdidas, sem saber no que seguir, qual o caminho correto. E Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém iria até o Pai senão por ele. Então, aquelas pessoas perdidas, sem saber o rumo correto a seguir, porque o, o povo naquela época estava passando por muitas tribulações, muitas aflições. E eles perguntam, Senhor, então qual é o maior mandamento? O que deveremos fazer para dar o reino dos céus. E Jesus deixa bem claro, o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre tudo e sobre todos. E Jesus ainda diz que o, o, o segundo, semelhante a esse, interessante que ele fala que é semelhante a amar a Deus, é amar o teu próximo como a ti mesmo. E aquele escribo ainda faz uma... Uma resenha ainda fala assim, Senhor, muito bem que tu respondeste muito bem, que há só um Deus e que devemos amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e ao próximo como a ti mesmo. e Porque isso é maior do que todo o sacrifício de todo o holocausto, é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Se nós começarmos a seguir esse mandamento, esse grande mandamento que era amar a Deus e semelhantemente amar o nosso próximo, nós poderemos viver, não vou dizer assim que as coisas vão melhorar, porque a Bíblia não diz que vai melhorar, mas nós como cristãos, o, nosso, o Espírito que está em nós poderá trazer alegria sobre nós e nós vermos realmente a mão de Deus sobre a nossa vida, se nós seguimos esses mandamentos que é amar a Deus e ao nosso próximo, porque o amor está se esfriando e as pessoas não estão percebendo isso, a maldade está aumentando, mas nós como cristãos, nós temos que amar, sem precisar nada em troca e Jesus disse que e Jesus vendo que ele fez aquela resenha sabiamente, fez aquele comentário sabiamente, Jesus disse para ele assim, olha, você não está longe do reino dos céus aleluia você não está longe do reino dos céus então se você colocar isso no teu coração, amar o teu Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu entendimento e amar o teu próximo seja ele qual for de todas as tuas forças, também como todo o teu entendimento, você não está longe do reino dos céus. Você estará com Cristo um dia na glória. Então, leve essa mensagem no teu coração nesta manhã. Ama o teu próximo, ama o teu Deus, porque o reino dos céus está lá. Glória a Deus. Se você crê nessa palavra, então, com um ato de amor neste momento, vamos orar, não só por nós, mas também pelo nosso próximo, pela nossa família, no nome santo de Jesus. Senhor Deus amado, Deus querido, Deus de misericórdia... eu peço a Ti neste momento, Pai Santo, que Tu coloque este amor no nosso coração... que nós possamos, Senhor Deus, revivar o amor no nosso coração... o amor pelo nosso próximo, pelos nossos amigos e familiares... abençoa cada um neste momento que está ouvindo, Senhor Deus, neste momento... abençoa cada um que está unido conosco em oração, Pai... abençoa cada família, cada vida, sonda cada coração... e repreenda todo o mal e coloca o Teu infinito amor no nosso coração para a Tua honra e para a Tua glória. No nome santo de Jesus, amém. Muito bem, gente querida, gente amiga. Tivemos uma palavra de fé com ele, Presbítero João Límpio, que volta agora no próximo domingo. Certinho, presbí... Pastor João Límpio, né? É difícil de acostumar, né? É isso aí, Pastor João Olímpio. Muito bem, então, no próximo domingo, né? Ele está de volta aqui para trazer para a gente. Horário diferente, tá, Presbita? É Pastor João Limpio. Vai ser, no, vai ser a partir de 2h45, tá bom?